Estiverem lançando as despesas, cuidado com diversos a especificar. Lá no SPCE tem essa possibilidade de você lançar uma despesa em diversos a especificar. Primeiro, se você não achou onde, se você não achou nenhuma rubrica própria para lançar essa despesa, pode ser que a despesa que você está lançando não é de campanha. Ou, se você coloca uma despesa que é submetida a um limite lá no diversos a especificar, pode também ser visto, ser interpretado como uma possível burla a rubricas que têm limites. Então fique atento a essa dica.